Olá gente, estamos com mais um programa Dicas de Saúde. Hoje o nosso programa trouxe um assunto muito especial, porque hoje está um dia muito lindo, com sol, né? Bem quente, e eu trouxe um assunto para poder chamar a atenção um pouquinho de você, seguidor do Rio Mafra Mix, do programa Dicas de Saúde. Você já parou para pensar se você realmente toma água? Quantos copos de água você tem tomado ao dia? Então, eu fiz algumas pesquisas e trouxe alguns estudos para contar para vocês por que é importante beber água. Porque quando a gente bebe água, a nossa pele muda, a gente se hidrata, a gente tem mais vontade de trabalhar, a gente fica mais é, desperto né? no dia a dia. Então... Com isso tudo, você vai ficar muito melhor bebendo água. eu vou contar para vocês bem certinho, que eu trouxe algumas pesquisas aqui que eu fiz, que por que é muito importante a gente beber água. Muitas funções do nosso corpo dependem para funcionar corretamente, porque a gente precisa de água, tá? Para digerir os alimentos absorver os nutrientes para o nosso corpo, regular a temperatura também do nosso corpo e eliminar toxinas, aquilo que não é bom para o nosso corpo. Consumir com mais frequência tem muitos benefícios, como eu já falei, previne doenças e ainda melhora o desempenho físico e mental seu no dia a dia. Então, tem mais algumas coisas que as pessoas sempre perguntam, aí elas vão no nefrologista, perguntam para o médico, para a nutricionista, para o enfermeiro. Por que, que a gente precisa beber dois litros de água por dia? E aí, né, como a gente sabe que as pessoas fazem essas perguntas, eu trouxe aí para você, seguidor, que beber dois litros de água por dia faz bem a saúde e a beleza. A água regula as funções do organismo, hidrata a nossa pele, deixa nós muito mais bonitos, os nossos cabelos, evita cálculos renais, são aquelas pedrinhas, tá? E controla a saciedade para você aí que quer fazer dieta, manter a sua beleza, ficar mais magrinho para ter uma vida mais saudável, então beba bastante água. E o consumo ideal de água por dia, alguns estudos mostram que os adultos precisam beber cerca de 2 litros de água por dia. No entanto, essa quantidade é uma estimativa dependendo de cada pessoa. Por que, que a água ajuda a emagrecer? Né? Muitas pessoas aí estão fazendo dietas, né? então precisa fazer uma dieta regulada, uma dieta bem certinha e aí... Pesquisei para contar para vocês também que aumenta a saciedade e diminui a sensação de fome. Então, beber água emagrece porque reduz a sensação de fome, diminui o número de vontade de se alimentar e as calorias ingeridas durante o dia. A água ocupa um volume grande no estômago, ajudando a controlar o seu apetite. Então, por isso que é bem importante você beber a água aí para quem quer emagrecer. E também as pessoas sempre estão perguntando qual seria a forma correta para beber água. Alguns nefrologistas, médicos, né? Nutricionistas aí da saúde comentam que para se manter hidratado e limpar o organismo e evitar complicações para a nossa saúde, não basta apenas beber água quando temos sede e compensar tomando grandes quantidades numa vez só. Por isso, porque pode sobrecarregar o nosso corpo, o nosso rim, né? que faz a filtração da água e a água ela deve ser ingerida principalmente no verão de duas em duas horas no mínimo 2 litros de água por dia, né? não só no verão mas no inverno né? e agora chegando o tempinho quente aí, não esqueça de se hidratar. E aí eu trouxe mais alguns benefícios da água para você, seguidor do programa Dicas de Saúde mais uma dica importante para você Auxilia na perda de peso, a aparência nossa, quando a gente bebe muito mais água. Aqui eu trouxe a minha canequinha do Rio Mafra Mix com água, mais uma garrafinha minha cor de rosinha para combinar com a minha blusa também, para incentivar você aí que está no seu trabalho a beber muita água. E aí você pode escolher a garrafinha amarela, né? a garrafinha aí do seu shake da academia o jeitinho que você quiser, mas não esqueça de beber água para melhorar a sua aparência, você ficar mais bonito e também a água para mulherada que quer ficar bem bonita, tem uma coisinha bem importante, beba bastante água para diminuir aquela barriguinha, a barriguinha indesejada que a gente tem aí, né? Uma economia financeira também, porque você não vai beber refrigerante, a água vai hidratar, vai melhorar, vai diminuir as celulites do corpo também. Aumento da produtividade no trabalho e também vai combater as doenças, aí problemas renais, que eu já comentei com vocês, cálculos renais. Essa foi uma dica aqui do coração para você, seguidor do Rio Mafra Mix, do programa Dicas de Saúde. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus e até a semana que vem com mais uma dica muito interessante para você, meu seguidor do programa Dicas de Saúde. Um abraço e um beijo, fiquem com Deus.